Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu sou professora da Faculdade de Educação e sou coordenadora do projeto Tutorar. E hoje o meu recado é para você que é estudante de curso de licenciatura da UFMS. Você já pensou em atuar como tutor de tecnologia? Se você gosta, tem experiência e alguma habilidade com o uso de tecnologia, esse projeto é para você e nós queremos muito contar com o seu apoio para esse movimento de colaboração online que nós vamos iniciar com o projeto. Você vai dedicar a hora que você tiver disponível na sua semana, de acordo com a sua agenda, e colocar à disposição do projeto. As pessoas que tiverem interesse em buscar a sua tutoria, de acordo com a área do conhecimento, vão entrar em contato com você e agendar um horário para ter um encontro síncrono, na ferramenta que vocês escolherem. E como contrapartida da sua colaboração e doação do seu tempo semanal para o exercício da tutoria, nós vamos ofertar gratuitamente um curso de tutoria e aprendizagem online, além das horas complementares que você vai receber certificação de acordo com o tempo que você dedicou durante o semestre. E aí, gostou dessa ideia? Se você quiser saber mais, acesse nossas redes e fique por dentro do lançamento do projeto.